Fala pessoal, mais um The na Austrália começando para vocês. Hoje eu tô aqui na Chefstone College, aqui em Gangaroo Point, uma das escolas parceiras da Chewizy e eu gosto bastante desse lugar porque é simplesmente lindo. Se vocês conhecer essa escola maravilhosa fica comigo, acompanha esse vídeo e check it out. Então aqui é a entrada da escola, que é a recepção. Lembrando que aqui na Chefston vocês podem vir de citycat ou de ônibus também. O citycat é um barquinho né, que vocês pegam da city até aqui, é de graça. Pra você que tá chegando por aqui, essa aqui é a entrada principal da Chefston. Eu costumo falar que a Chefston me lembra muito como um, um, uma escola americana. Então como vocês podem ver, a arquitetura da Chefston é diferente, o campus deles é enorme. Ah, eu vou mostrar um pouco pra vocês aonde fica a acomodação deles. Eles também tem uma acomodação interna da escola. Então pra você que quer vir estudar na Chefston, e talvez não queira ficar nas acomodações da Tewiz, não é obrigatório obviamente. vocês podem ficar nas acomodações da Chefston, que é muito, muito bacana também, eles têm um prédio enorme aqui, então vou mostrar pra vocês um pouquinho da recepção aqui. De aula de vocês, vocês vão vir aqui pra Chefston trazer o passaporte de vocês, o visto impresso, tá, isso é importante pra vocês trazerem também, e vocês vão vir aqui na recepção falar com o pessoal para poder entender como vai funcionar o seu primeiro dia de aula trazer toda a documentação e fazer o seu speaking test então o speaking test é o primeiro teste que vocês vão fazer de nivelamento de inglês para você estar tá vindo fazer general english então uh, vai fazer o teste para ver quanto de inglês vocês estão conseguindo falar para ver em qual sala vocês vão ficar isso é basicamente a mesma coisa que acontece em todas as outras escolas Nessa área aqui da escola é a área de estudos. Então, aqui, além de ser bonito pra caramba, né? Vem conhecer um pouquinho aqui. Então, aqui tem toda uma área de convivência: sofazinho, TV. Vocês podem usar a sala de computadores aqui também. Se vocês quiserem relaxar no jardim também, vocês podem ficar tranquilos. Aqui eles têm a livraria também deles, onde vocês podem pegar alguns livros emprestados se precisarem ou vir pra cá estudar. Eu tô quebrando a escola. <risos> Só que na recepção também é onde vocês vão pegar os seus student cards, tá? Onde vocês vão pegar os cartões de estudante e todos os seus livros que vocês vão usar durante as aulas, tá? agora eu tô aqui no prédio das salas de aula que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como funcionam as salas aqui nessa Não Não? Ah, ok Ótimo Suíça? Sim, nós temos da tarde eu vou escolher o tipo de classe que vocês querem fazer, então vocês acham que vocês estão mais precisando de inglês ah, falado, ou escrito, ou ouvir mais Então aqui vocês vão poder fazer a Focus Classes com eles, já faz parte do programa de vocês Outra coisa interessante para nós brasileiros, que a gente sempre quer chegar aqui na Austrália e já conseguir um trabalho né ah, Eles têm o Job Ready Program, o que é o Job Ready Program? Então aqui ó, nas terças-feiras das 4 às 7 da tarde, você vai poder fazer um curso de barista com eles também, que já está incluso no seu pacote, aqui nas quartas-feiras você vai poder fazer o job introduction, onde eles vão ensinar vocês a montar um currículo, vão ensinar vocês a como se portar numa entrevista de emprego, a... enfim, tudo que vocês precisam saber sobre emprego aqui na Austrália. E também o waiter Training, que é justamente vocês aprenderem a, a se importar em hospitality, como carregar três pratos, enfim, um monte de coisa bacana para vocês poderem entrar no mercado de hospitality, barista e saberem como conseguir, conseguir como conseguir o seu primeiro emprego aqui na Austrália. Vale lembrar também que a Chefston é um centro de Cambridge também, então aqui eles fazem Cambridge e TOEIC, então se você tá fazendo Journal English aqui, tá estudando para Cambridge quer fazer uma, uma especificação em inglês, você pode fazer a prova do Cambridge ou TOEIC aqui. Aqui a gente está na cafeteria da Chefston agora então, aqui vocês vão poder escolher o que vocês querem Comer, eles tem bastante coisinha gostosa por aqui, que tudo que vocês precisam e vocês podem também trazer a comida de vocês. Eles têm geladeira, eles têm micro-ondas, então vocês podem esquentar a comida de vocês. Tem um grande espaço para vocês comerem. E aí é essa baguncinha toda aqui, onde vocês vão poder relaxar e trocar uma ideia com o pessoal aqui também, fazer novas amizades, etc. Almoçar, tomar café, é um espaço bem bacana. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma outra parte da escola que na verdade é a acomodação deles. Aqui na Unilodge eles fizeram uma parceria, na verdade, com a Unilodge. Então a Chefston é no mesmo prédio onde você vai poder morar. Então aqui nas acomodações você pode ter quartos triplos, duplos ou solteiro. Então depende do que você quer pegar, aqui na Unilodge eles vão ter. Então é bem fácil, se vocês querem ficar aqui no prédio da Chefston, depois de sair da nossa acomodação, ou querem vir direto para a acomodação da Chefston, vocês podem conversar com o pessoal aqui da Unilodge e também alugar o apartamento de vocês por aqui, que fica bem pertinho de onde eu acabei de mostrar a cafeteria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo. Esse é mais um vídeo da série de escolas que eu tô mostrando pra vocês. Eu sei que vocês estão preocupados que eu não tô mais fazendo aqueles vídeos de deote raiz, como já me falaram, mas agora eu preciso mostrar pra vocês um pouquinho do que vocês vão acabar conhecendo aqui. Eu tenho um pouco mais de liberdade agora para ir em todas as escolas, mostrar pra vocês um pouquinho de cada uma. Então essa foi a Chepstow College Brisbane. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer eles. A gente vai gravar com com eles lá em Gold Coast também, para mostrar o campus de lá, então a gente pode oferecer para vocês tanto o Brisbane quanto o Gold Coast e espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like aqui embaixo, comenta, compartilha, clica ali no sininho para você poder receber as atualizações, que o YouTube agora não está enviando as atualizações então clica ali no sininho, compartilha comenta, curte e a gente se vê no próximo vídeo, beijo de ótimo para vocês e até mais, tchau!